E aí, pessoal, WordApp 0 na área, beleza, galera? É o seguinte, mano, o Standoff 2 finalmente atualizou e já estamos aqui no menu inicial. Finalmente, agora ele tem o menu inicial, além de ser conectado com a sua Google Play, mano. Então, agora você não vai perder os seus saves, tá ligado? Então, aqui, ó, já observa-se que tem estatísticas, então você vai ter... Já tem KD, né? Kill é, e mortes e. E quantas vezes você morreu, quantas vezes você matou. É, algumas informações aqui: porcentagem de headshot. Assistências: tiros, hits, headshot. As armas, né? Qual, qual que você utiliza mais. Enfim. Aqui agora a gente pode colocar o nickname. E alterar o avatar, você pode upar uma imagem da galeria, quanto usar o da biblioteca deles mesmo, né? Eu escolhi aqui a bandeira do Brasil, porque nós é br <risos> E vamos explorar aqui, ó. Esses outros botões ainda não estão habilitados, tá? Pelo que eu vi. É, então, aqui, ó, tô tocando e não está acontecendo nada. Então por enquanto esse é o menu e tem um botão play aqui, então vamos dar um play e essa parte aqui de buscar continua basicamente a mesma e agora tem um servidor em Miami que é bem mais próximo de nós e consequentemente o ping é menor galera. Então chegamos aqui na Dust, já vamos dar um select, vamos iniciar como terrorista. Agora é, tem zonas de spawn, tá? Esse graçadinho vai tentar bugar, mas eles já delimitaram o mapa. Ou seja, não está mais dando esse bug, pelo menos segundo os desenvolvedores, tá? É, eles arrumaram o uniforme dos contra-terroristas, o uniforme da Dignaid. Levei dois ali no pelo. Então eles arrumaram os agora... Vamos aqui. Tocar pra carregar. E não está mais dando esse bug. Agora tem zonas de spawn, como eu disse. E aparentemente aqui não mudou muita coisa. né? Agora os avatares aparecem em cima. Bacana. É... A interface dão muito. Opa, tomei um. tomei um beijinho na testa. Então vamos lá. Vamos brincar um pouco aqui. Parece que eles deram uma arrumadinha. No controle Não tá mais, deixa eu comprar agora o rifle Vou testar o rifle aí pra vocês verem Vamos ver se alguém engraçadinho põe a cara aqui Não colocou, ó tá bem, mais... tá bem mais fácil, galera, de mirar, tá? Os controles não tão bugadões que nem estavam Vamos ruxar aqui, ó É, ainda tá um pouquinho ruim Apertei e não respondeu o meu comando Mas talvez esse, esse problema... Talvez esse problema resolva quando ele cons... eles sair a personalização de HUD né galera Oh, de liça. Ah, eu ia pegar quick scope. Não tá dando pra fazer quick scope aqui ainda, mano. Esses botões não estão bons para fazer quick scope, galera. Vamos ver se tem engraçadinho aqui. Não. Vamos pegar lá. <risos> mas é isso, acho que dá pra entender bem como veio essa nova atualização, né, melhorias pequenas, mas são gradativas, né, galera. Ah, Camperzinho, como eu falei, tá, eles mudaram o uniforme aí da Dignai, dos contra-terroristas, tá, galera. Então são melhorias sutis, porém com o tempo vai. Elas vão. Vão ganhando um pouquinho de forma. Até ficar um jogo completo aí. Nossa Senhora! Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Curtido aí a atualização, deixe nos comentários o que você achou, tá? É, o jogo basicamente permanece o mesmo tamanho, 150 megas, super leve, super leve. E quem quiser fazer download gratuito, vai rodar em qualquer Android, primeiro na descrição do vídeo. Mas é isso, tamo junto, eu fui...